Olá, aqui é o Bio, e nossa, quanto tempo eu não faço essa intro aqui, que saudade E o que me deu saudade também foi jogar Warface galera, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês gostam Mas pro ano que vem vai voltar esse joguinho Eu vou fazer uma série, vou começar lá do começo, não que eu seja muito avançado, mas vou começar lá do começo Porque pra mostrar que esse jogo tá muito bom Eu vou upar a conta, vou fazer tudo no jogo sem gastar nada Pra mostrar que o jogo tá free to play, pelo menos até um, vamos ver até onde eu vou conseguir Aproveitando de todos os bônus que o jogo dá pra quem não quer pagar Que nem nesse jogo aí, ó Essa arma que eu tô usando é uma arma que você Logando direto, você recebe ela no, no fim do dia Você ganha boost, você ganha VIP tá, tá, tá motivando bastante o jogo E eu espero que vocês gostem Eu, de, eu fiz essa jogatina aí só pra, pra variar, né? Pra... E no ano... Mas o... o a, mas a série vai vir no, no ano que vem só ano que vem, daqui alguns dias só eu tô trazendo um LOLzinho, tô trazendo outros joguinhos, mas o FPS que faz tempo que eu não trago E eu vou fazer uma série com o Arface, eu não sei se eu faço com o Facecam Tô chamando os amigos meus, quem quiser deixa o nick aí, a gente vai vendo o que faz, beleza? É, então é isso aí, eu vou deixar vocês com o resto da gameplay aí Foi um Team Deathmatch que eu joguei por jogar aí, só pra gravar essa, esse vídeo aqui Mas é isso aí galera, se gostou, dá aquele joinha Se você é novo aqui não conhece meu canal e quer continuar recebendo é só se inscrever, aquele abraço, falou, valeu